Ai meu Deus do céu, mentira que saiu do fora da distância Pega duque de fogo Hadouk de gelo Toma magia de... de macumba Toma magia de medo Não magia de medo filho da puta E aí galera, beleza, dragão aqui na área, voltando para vocês, Ride of Icarus Estou aqui com minha maguinha level 18, dragão Play tá aqui com meu, a minha monatariazinha Que eu não lembro que porra é esse bichão aí não, velho, mas... Catei porque disseram que ele era muito bom para Wizard, que tava na minha frente, aí eu olhei assim Mas que é o Bulbasauro, é o um nomezinho assim, eu não lembro mais E vamos nessa galera eu vou fazer uma coisinha bem legalzinha agora, eu vou participar da minha segunda Dungeons que o jogo proporciona ao jogador. Eu entrei num cemitério do mal aqui, ó o coelhinho, me disseram que se apertar o espaço ele fica caindo achando tesouros, olha que coisa linda que coisa mais tosca, pelo amor de Deus. E estamos aqui, estamos no portal, exatamente para entrar, onde deveria ser a Danjo. Como esse jogo já passou a hype, o pessoal simplesmente está difícil de encontrar para fazer PT. Esse ninguém aqui parece que ela vai solo. Ela vai sola. até me ignorou, ia pedir PT aqui já foi, foi, Beleza. E essa é a danjo do cemitério das quantas, não sei o nome dessa danjo, deixa eu clicar aqui, porque a gente sabe o nome da danjo eu boto até como título tipo do vídeo. É a Carleon Manor, e aqui tem o modo história que eu vou entrar, já que eu não tenho ninguém pra jogar comigo nessa bagaça, eu vou entrar sozinho nela no modo história e ver de primeira mão, conferir de primeira mão com vocês aqui como é que é essa porcaria aí. Hum. Uma um Não malé... Malé... O cara tá pegando a própria filha velho, Fazendo um ritual maligno para invocar o capturo Vamos lá, vamos lá Nasci aqui ó, Tem umas missõezinhas aqui que eu vou fazer, tá ligado? Ah, eu tenho um combozinho aqui, ó Eu jogo... Para o bicho matar. Eita por bicho! Ah não, pensei que o bicho era imortal, velho. Que eu pensei, caralho, tu viu o dano que eu causei? O bicho não causou nada ali. Era o leque, menos no centro. Eu tô usando magia fraquinha só pra ver se completava o life, mas parece que o Eder Vampire Beth é o mais forte aqui. Eu vou fazer logo essa missão aqui, ó. Eu sei que tem missão, é quando tem essas. Esses... Essa setinha pra baixo aqui douradazinha no boneco. Você quer é a missão é no bicho, tá ligado? Alguém Eu errei? O que foi que houve? Ah, saiu da mira Ah, meu pai, pai do céu! Mato, caralho. Ah, dá pra usar a montaria aqui? Tá Ai, eu sou muito fraco para ainda ficar lourando Eita, eu usei a magia Aí, Consegui juntar dois aí... Esse, esse teleportezinho aqui que o personagem usa aqui só foi um plágio! Sabe de que? Winter? Não sei se Neverwinter já plagiou outro, mas... É plágio! É plágio! Isso aí é plágio! Pior que eu não tenho magia... Ah, tenho sim! Ah não. Essa F5 aqui eu não usei ainda. Ah, eu usei, eu me lembro. Que merda. Sigma HA. Beba, pera, pera, venha, venha, beba, na. Ih, caralho, eu não posso? Também, né? E eu tô me amarrando muito desse jogo, porque ele é um jogozinho que. Ele é fácil de upar, né? Eita caralho, fui eu. Peraí, vamos dar um FC. Sigma, <risos> É tá até bonitinho, tá ligado? Vamos juntar vocês aqui. Pra nós começar a trabalhar no louro. Caralho, o foi todo. Novo, não louro porra nenhuma. Pega aí. Na ponta. Pronto, já fiz a missãozinha aqui. Vamos para a próxima, a próxima tá aqui mesmo, ó. tem um portão aqui, não sei como é que abre isso aqui, eu acho que tem que quebrar. Hum... Deve ter alguma coisa para fazer aqui, mas eu acho que pode ser pular ou é por aqui. Ah... É, tá parecendo que pular mesmo. Será que eu vou lá e vou lá? Filho do Carpeta, aqui! O que é que tem que fazer aqui velho? É... apertar E, F, porra nenhuma. Tá, vamos ver se é por ali né? Às vezes é. Às vezes é! Tem uma porta mágica aqui... Aí, ah a galera é lá mesmo, ó. Aí tem que clicar, ó. Tá indo lá. <risos> Pronto, já que a gente tá aqui, vamos fazer aqui, né? Então, depois a gente vai pra lá ver o que tem é aqui. Tem um Orlock aqui para eu meter magia nele. Tem um um Hantou aqui. É só uma magia de redução Ignis, de velocidade aí Ifrian, Flame, Se eu sair aqui, ó, ele volta, Ignis, Tracha, Flame, Ignis. Ih, caralho Eu tô lotado Ih, esqueci de veria as putaria Level 20 eu podia usar essa bota aqui Mas a minha bota é melhor, né, cara? Ai, ai, esqueci de vender as putaria. Fudeu. Agora tô super lotado. Ah, porque eu peguei essas coisas. Deixa eu só usar. Pronto. Eu vou usar daqui... Isso aqui... Eu vou usar isso aqui pra ver que sai. Sai é o fantasma... Fantasma Potion. Para o Fenris. Fenris. Ah, eu posso pegar o Fenris com essa merda aqui? Beleza, cara, que massa. Vou terminar aqui o serviço aqui, né, pô? O jogo, galera, ele praticamente você doma qualquer coisa que você consiga montar, né? Aí fica legal, tá ligado? Porque tem uma montaria que é balaca mesmo, tá né? Sai assim. pô Vamos lá, agora tu... Corleone do caralho. Zygmunt! Flame um medo nele aqui. Se ele não parar, eu vou morrer. tamo um aí. Morreu? How ritual, insolent wretch. You will die, Virou um capeta. Agora eu tô com pouco life. Me fude. Ai, galera do mal. Pega aqui. Pega no meu pau. Vai, meu Deus do céu. Mentira que saiu do fora da distância. Pega. Hadouken de fogo. Hadouk de gelo. Toma. Magia de... De macumba. Toma magia de medo. Não, magia de medo, filho da puta. Morri. Não, eu errei, caralho, velho, velho do céu, ai, mãe, caralho, pega pilo da puta! tchau. Capeta, você APRENDER a fazer as coisas com a própria filha. Salvei a pirraia. Primeiro pegar o loot, né? Ah, lootzinho do.. life Jessica should not have to suffer for the mistakes of my family. Tem uma coisa pra fazer aqui que eu não sei o que é. O que é o defeito. Já é Já matei, caralho. Como assim, cara? Ainda tá aparecendo o quê, rapaz? Aqui. Ah, na dificuldade heróico. Ah, já é para sair. Caralho, calma aí, cara. Eu nem fiz muitas quests. Deixa eu ver aqui, velho. Deve estar tá faltando alguma coisa, né? É, não é elite. Ou seja, eu já fiz. Pronto. No caso é, é só isso mesmo, galera. A quest por conta que Ah, não, tem um outro lugar para fazer ali, né, velho? Ah, não, ó, não aparece não. Ó. Foi naquele mesmo que apareceu. Só é, então acabou galera, praticamente era só isso, porque isso aqui é dificuldade normal É uma dificuldade que eu tenho acesso, já que eu sou level 18, eu sou um cara muito fraco Eu prometo que quando juntar a galerinha pra fazer em dificuldade heróico, em elite ou heróico, a gente faz isso aí, viu galera Vou me despedindo por aqui, eu espero que tenha gostado da diversãozinha que foi conhecer essa dungeon A de Corleone, alguma coisa, Corleone... Manorra ou que porra era? Não lembro, caralho. <risos> e até a próxima, galera. Valeu, abraço.